Então vamos ver que se é, é realmente aqui a, da, daquele último para cá, ele ela, esse veio entrou debaixo da área de, de minério quando ele mergulha para baixo ele vai fundo, ele vai atravessar embaixo da área de minério e Daqui a pouco eu vou fazer um outro vídeo também sobre a profundidade